E aí, tudo bem? Alexandre Algueira mais uma vez com você. E chegamos, né? Chegamos na semana da Black Friday, chegamos numa semana depois, meu, de três semanas de planejamento, se você está planejando há mais tempo, eu planejo a Black Friday com muito mais antecedência, tá certo? Mas se você tá planejando sua Black Friday junto comigo nesses vídeos há três semanas, tá certo? Chegamos na semana decisiva. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre organização, ok? Lembra, a gente já vem falando disso nas nossas lives, meio dia no Instagram, o link tá aqui embaixo. Vai lá me seguir, Alexandre Nogueira, Aleve Nogueira A, como você me encontrar. Quero você comigo nas minhas lives, tirando suas dúvidas e participando, ou só assistindo depois, acompanhando os stories, estando junto comigo. Então, dia 19 chegou, chegou a nossa Black. Chegou a nossa semana da Black. Mas a Black é só 23, a semana da Black chegou. A galera que estava ansiosa, esperando. Muitos marketplaces já começam a soltar algumas coisas, porque o brasileiro começa, começou com a sexta, né? E agora já tem a semana da Black Friday. Então, já começou. já estamos aí. E como que eu vou me organizar? Tá? Lembra que você planejou? Lembra que você fez um planejamento de possíveis vendas? Você colocou suas metas? Você colocou o que vai acontecer, o que deixa de acontecer? E um desses pontos era... Como que a minha equipe vai agir? Por quê? Se eu vou ter uma demanda maior, eu sei a minha expedição da conta de expedir, ou como que eu vou fazer? tá? Eu já fiz Black Friday de trabalhar direto. Da quinta-feira até a segunda-feira. Trabalhando 8 horas no sábado, 8 horas no domingo e pagando horário para os meus funcionários. Como que você vai planejar isso? Como que você vai se planejar? Planejar os seus horários. Ale, ah, mas eu não tenho coleta no domingo. Ninguém tem coleta no domingo, nem de correio, nem de nada. Só que eu sabia que se eu chegasse segunda-feira com 700 pedidos para fazer, eu não ia dar conta de expedir tudo na segunda-feira. Então eu vim trabalhando. Então qual o seu objetivo? Lembra? Planejamento lá em cima. Se ele acontecer, quais horários você e sua equipe vai fazer? Se ele acontecer, quais horários a sua coleta vai passar? Você vai levar de carro no correio o que sobrar? Você vai esperar? Certo? Se acabar produto, quem que vai avisar o cliente? Se acabar o produto, quem que vai buscar o produto? Planejamento. Começamos lá atrás a planejar tudo isso para que isso dê certo agora. Então, como que você vai organizar os seus processos, como que você vai organizar as suas funções, como que você vai organizar a pauleira da sua Black Friday? Tá? Porque a pauleira é relativa, de acordo com o tamanho do negócio. No meu caso, é, expedir 100 pedidos, expedir 200, pedi 300, ainda é tranquilo. Se pedir 400, 500 pedidos começa a ficar apertado. Vai faltar abraço. no único dia. Então, como que eu vou me organizar? Eu tenho software para isso? Eu não tenho software para isso? Eu me preparei? Eu não me preparei? Então, agora é o momento de você fazer o seu planejamento do dia a dia. Que horas que você vai entrar, que horas que você vai sair, se você vai ficar até 10 horas da noite, se você não vai ficar, seus funcionários vão embora às 6 e você vai pegar no batente e vai tocar até às 10, aí no outro dia a galera chega às 8, você toca o barco, vai o um sabadão, vai o um domingão, não vai, se precisar de ajuda no faturamento, quem quer é uma outra pessoa que está apta a fazer o faturamento junto com o teu funcionário de faturamento ou junto contigo, então de novo, vamos pro papel funções, pessoas, situações, se acontecer, quem responde, quem resolve e já deixe todo mundo ciente, tá certo? Eu, particularmente, coloquei meta, coloquei, é, coloquei bonificação, batendo o que, o que é planejado, isso é importante, se motiva. O cara vai ralar pra caramba. Na cabeça dos funcionários, às vezes, você tá ficando rico e nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, não é verdade. Então planejamento agora, de horário e função para o que você está fazendo, primeiro de tudo, dá o seu like aqui para você ser avisado dos próximos vídeos, que a gente ainda tem coisas sobre a Black Friday para sair. Se inscreve no canal, se inscreve lá no meu Instagram, se inscreve na lista de WhatsApp aqui embaixo, se inscreve na lista de fornecedores aqui para você receber, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, para você ser avisado de todas as formas possíveis quando sair o próximo conteúdo. que o próximo conteúdo